No, eu tô na broca, eu vou pedir uma pizza, go. Pizzaria Calabresa Grande, boa noite. Boa noite, é da pizzaria? Sim, eu falei que é da pizzaria quando eu atendi. E tem pizza? Sim, senhor. Quais sabores? Pra que você quer saber os sabores se você vai pedir meio frango catupiry e meia calabresa mesmo? Quais os sabores? Tem margarita, quatro queijos, portuguesa, peperoni, napolitana. Ah, não, vou querer meio frango catupiry e meia calabresa mesmo. Refrigerante? Quais que tem? Pra que você quer saber quais que tem se você vai pedir Coca-Cola mesmo? Quais que tem? Temos Fanta, Guaraná, Pepsi, Skin, Del Rey. Ah não, vou querer Coca mesmo Ok E quanto tempo que demora? Por volta de uns 40, 50 minutos No que demora, eu tô na broca É porque a gente não vai de avião Seu merda Vai ficar sem pizza Otário, eu me demito O povo da pizzaria é mó ignorante